Comandos Atenção Atenção Atenção É altamente recomendado que você tenha terminado o jogo dos Comandos antes de aceitar esse desafio E saudação, Internauta! Seja bem-vindo Eu me chamo André e você está No Bliterando Jogos Hoje é você quem vai jogar Prepare-se para o desafio Comandos Hard Mods, hoje na missão 10! Se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente!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 Yeah. E para instalar é muito simples Vá até a pasta onde está instalado o jogo comandos Depois vai em datos E em seguida, missiones E daí é só extrair o arquivo da fase se você quiser que a fase volte ao normal, é só deletar este arquivo extraído. E para escapar deverão capturar esse avião. Que precisamente será o piloto que irá conduzir. Ah, e antes de ir embora, destrua esse par de estupas. Acesse nosso servidor do Discord. Link na descrição do vídeo. E agora vamos ver o que acontece se soltar o alarme!